Você sabia que é possível trabalhar com criaturas e seres míticos do folclore? E que pode ser muito mais poderoso trabalhar com as criaturas do folclore da sua região do que com criaturas do folclore de outro país? E você aí sabe como trabalhar magicamente com seres e criaturas folclóricas? Nesse vídeo eu vou te ensinar a utilizar o poder dos seres e criaturas mágicas do folclore. Então assiste esse vídeo até o final. E aí bruxarada, tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale e aqui no canal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 No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que eu chamo de magia folclórica, ou também conhecido como magia arquétipica, que é a capacidade de se trabalhar magia com seres e criaturas míticas e folclóricas. Redescobrir o poder do folclore brasileiro, se provando muitas vezes muito mais eficaz do que o trabalho com as mitologias folclóricas de outros países. Cidade Invisível é a mais nova série da Netflix e aborda uma temática extremamente familiar para nós brasileiros, que é o folclore. É uma série muito muito bem produzida, que mistura uma trama policial juntamente com as criaturas do nosso folclore, que estão na, inseridas na nossa realidade. E isso é muito legal, porque eles trazem e diminuem a fantasia infantil trazendo e aproximando as criaturas folclóricas do que seria o nosso cotidiano. Eu vou dizer para você que é muito um greens brasileiro e está muito, muito bem produzido. Os efeitos especiais que tem na série tá digna de comparação com outras séries assim desse mundo e universo paralelo e faz a gente pensar sobre a potência que o nosso folclore tem e como é, essa série causou impacto pros gringos pensa só a gente desvaloriza muito o nosso folclore e é exatamente por isso que eu decidi fazer este vídeo para vocês se tratando e tratando de magia através do folclore da nossa região mas antes de continuar já deu para perceber que o conteúdo daqui é de primeira então deixa seu like para fortalecer ainda mais a nossa energia e se inscreve no canal para você não perder nada do que eu apronto por aqui mas o que é magia folclórica? O folclore é o conhecimento popular transmitido de geração em geração. E é impossível a gente falar do desenvolvimento de uma cultura sem tocar no folclore daquele grupo específico. Quando eu falo de magia folclórica, eu falo da crença e da sabedoria de milhares de pessoas que estiveram naquele mesmo espaço. Eu falo de seres, deuses e criaturas mágicas que mostraram e ensinaram todo um povo sobre o uso de venenos, de ervas mágicas, de curas e de como trabalhar aquela terra e aquele ambiente aonde eles viviam, para o melhor desenvolvimento daquele grupo de pessoas e para sua transformação enquanto indivíduos. Magia folclórica não é só o contato com os seres, com as criaturas e com os deuses de um povo, mas é tornar a essência daquela linhagem de pessoas que respiraram do mesmo ar, beberam da mesma água, pisaram do mesmo solo, vivo, é trazer a potência do nosso sangue, da nossa língua e da nossa história dentro dos nossos processos de transformação e de magia vai direto à fonte de onde nós viemos das dores, dos prazeres da nossa existência é despertar uma cadeia de energias que fizeram com que a gente chegasse aqui é trazer de volta à vida um poder primitivo, ancestral que beira conhecimentos e vivências que a gente não consegue nem imaginar. E o que são esses seres folclóricos, essas criaturas míticas? Essas criaturas elas podem fazer parte de um meio cosmogônico ou de origem, na intenção de explicar tanto a criação do mundo para aquele grupo de pessoas, assim como também explicar pequenas coisas ou grandes coisas do cotidiano, como a morte, a vida, o amor e dentre várias outras situações que podiam estar dentro daquele ambiente e ainda não era compreendido. Nesse momento, não faz diferença para gente dizer se uma criatura mítica ou folclórica ela é real, ela tem corpo, mente, voz e fala por si própria ou se elas são apenas a tradução simbólica de energias compreendidas por um povo a gente vai ver aqui que aquele grupo de pessoas trabalhava com aquelas forças que aquele grupo de pessoas a qual nós pertencemos tinha aquelas forças como guardiões como figuras sábias e detentores de mistérios. E justamente pelo fato daquele grupo de pessoas trabalhar aquelas forças há muitos anos, reais ou não, eles ganham vida. E eles passam a ter conhecimento. Eles se tornam egrégoras vivas, que respondem àquelas pessoas nativas. Aquele sangue, aquela língua, aquele povo daquele grupo, daquele lugar, daquele país. Sendo assim, dentro de uma visão muito europeia de magia, com criaturas e seres folclóricos que a gente sempre está invocando o tempo todo, ainda parece estranho nós brasileiros, dentro das nossas práticas mágicas pessoais, invocarmos a Cuca, o Boitatá, o Saci perere, quando não parece estranho, a gente invocar uma nereida, uma undina, uma salamandra e outras criaturas de um folclore que não é o nosso. Mas que poderia, aqui na nossa terra, dar-nos mais poder, chamar as forças que nos pertencem. Que faz sentido e ressoa com quem nós somos, com onde estamos. E isso... É o que eu quero trazer para vocês aqui. Eu sei que o conteúdo tá muito bom, que o conteúdo tá uma delícia. Mas antes da gente continuar, se inscreve no meu Instagram, @cedricnightingale. Cedric Nightingale. Lá tem outros conteúdos que eu não posto aqui, mas que complementam o que você aprende aqui. E vai fazer muito sentido para você que tá estudando, eu tenho certeza. E aproveita que você vai me seguir, me chama por direct pra gente conversar. Existe uma extrema valorização no folclore, na cultura de outros países e uma grande desvalorização dentro do nosso folclore, dentro da nossa cultura. E isso tem raízes muito mais profundas. Nós importamos um conhecimento mágico europeu, valorizamos grupos iniciáticos e iniciações que vêm de fora. A gente faz rituais, muitas vezes invocando criaturas em outras línguas que não são as nossas. Trabalhamos com seres mitológicos e deuses que não fazem parte de um panteão nativo. E sim, na maioria das vezes, é visto como o de fora sendo muito mais poderoso do que o de dentro. A gente esquece e desconhece o poder das nossas árvores, das nossas plantas, das nossas criaturas mágicas e dos animais de poder da nossa própria terra. Existe um conceito chamado estrangeirismo, que é estudado, que fala sobre isso, sobre essa extrema valorização do que é de fora e da nossa desvalorização, da desvalorização da nossa cultura. Uma marca de fora é melhor do que uma marca de dentro. Uma comida de fora é melhor que uma comida de dentro. Um deus de fora é mais poderoso que um deus de dentro. Uma figura mítica é mais poderosa fora do que as de dentro. A colonização do nosso país é uma colonização extremamente exploratória, aonde muito do que tinha aqui das nossas riquezas era mandada para fora. O nome Brasil é a marca perpétua da exploração, porque fala diretamente sobre uma das matérias-primas aqui mais explorada, o pau-brasil. As iniciativas políticas tomadas por Portugal falavam sobre a própria Portugal, o nosso desenvolvimento se deu a partir daí. Se deu dentro da passagem de um grupo que estava reduzindo o outro. Então, nesse momento, eu quero propor para você um mergulho ao nosso poder nativo e a comparação entre duas forças, uma de fora e uma de dentro, para que você possa pensar um pouquinho sobre a potência que a gente tem aqui e que a gente esquece. E a hipervalorização que a gente dá para o conhecimento de fora. Para o poder de fora, para o folclore de fora para as coisas de fora no geral. O Saci é uma figura muito comum. Ele é um menino que tem uma única perna. É comumente visto como uma figura que apronta várias peças. Que é um trickster por natureza. Porque ele está sempre criando caos e confusão aonde ele está. E ele tem uma carapuça vermelha, que denota poder a ele. E que se tirada dele, o portador, a pessoa que está com a carapuça, ganha poder sobre ele. Uma característica interessante do saci, que nem sempre é falada, é o conhecimento dele sobre as ervas. O saci, ele conhece as ervas que curam e as ervas que matam. Em alguns lugares, você pede permissão para o saci para poder... É colher ervas, colher insumos. E quando você não sabe como trabalhar, você pode invocar esse ser para te auxiliar a compreender o poder daquela erva. O Saci, ele nasce num broto de bambu, e até um certo tempo ele fica pequenininho, depois ele cresce do nada, e quando o Saci morre, ele se torna um cogumelo venenoso. Agora, os Leprechauns, que são como se fossem duendes fazem parte do folclore irlandês. Eles também são criaturas tricksters, têm o famoso chapéuzinho e eles são portadores é, das riquezas e da boa sorte. Eles também aprontam com os humanos, porque eles também não gostam muito de humanos. Normalmente eles desaparecem quando o humano vê, mas se o humano conseguisse rápido e pegar esse leprechaun, ele pode fazer três desejos, mantendo o leprechaun seguro ali na mão dele. Também diz a lenda que se você conseguir pegar a moeda da sorte de um leprechaun, você vai ser rico e ter sorte pro resto da sua vida. Os leprechauns eles são criaturas que também se encontram geralmente nas florestas e em pequenos arbustos e eles também são conhecedores das plantas e das ervas. E olha só que interessante, a gente vê uma figura trickster que tem uma conotação muito parecida com o um saci na Irlanda, e aqui no Brasil a gente tem o um saci. Olha que compreensão interessante dessas forças elementais caóticas que são portadoras do conhecimento das ervas, vistas por povos diferentes. E é muito mais comum a gente ver pessoas invocando, fazendo sortilégios, trabalhando com leprechauns, encantando moedas, do que invocando o saci. E eles estão ali, lado a lado, cada um na sua cultura, trabalhando praticamente as mesmas forças e os mesmos domínios. Yara, do indígena, significa aquela que vive ou que mora nas águas. E ela é uma criatura mítica do nosso folclore, metade mulher, metade peixe. Ela tem uma voz encantadora, que consegue ludibriar e enganar, as pessoas que estão às margens do rio ou cachoeira onde ela está, e então ela os afoga, afoga essas pessoas e leva ela para o fundo da cachoeira, para o fundo do ambiente onde ela está. Às vezes ela é vista como uma índia de longos cabelos escuros, às vezes ela é vista como uma mulher, enfim, de etnia X, e ela sempre está no ambiente aquático, justamente por ser uma sereia, como guardiã ou protetora daquele espaço, daquele lago, rio ou ambiente onde ela se encontra. Diz a lenda que ela era uma jovem guerreira, muito bonita, e os seus irmãos ou homens da tribo, dependendo do mito, tinham inveja dela por isso. Então a mataram e jogaram o seu corpo num rio. E as águas a transformaram na criatura que ela é. Isso é muito interessante porque, agora, a gente vai lá para os gregos falar das sereias ou sirenas, que eram mulheres, metade mulher, metade peixe, criaturas folclóricas que habitavam um lugar específico ali da Grécia, e elas tinham um canto atraente e elas desnorteavam os marinheiros e as pessoas que estavam naquele espaço, fazendo com que eles afundassem os seus navios. Nós temos um personagem chamado Odisseu, lá da Odisseia, escrita por Homero, que diz na lenda, lá na história, que ele se salvou de morrer, colocando cera nos ouvidos e não escutando o canto inebriante das sereias. E olha só que interessante, a gente tem muitos mitos relacionados a essas criaturas metade humanas, metade peixes, ao longo do mundo, né? E não é diferente, nós temos aqui no Brasil. Sendo assim, é muito legal a gente observar que existe duas forças diferentes, uma lá na Grécia, outra aqui é, no Brasil, que estão dentro dos mesmos domínios, que têm um conjunto energético muito parecido, que fazem funções muito parecidas, mas é muito mais comum você ver pessoas invocando sereias e nereidas, e não necessariamente a Yara. E olha só, se você for brasileiro mais uma vez... É muito mais fácil trabalhar com a energia da Yara, que é uma sereia e está dentro desta regência energética, porque você faz parte daqui, porque você tem o sangue daqui, porque você fala a língua daqui. E ser atendido dentro dos seus propósitos mágicos do que talvez chamar essas forças de outros lugares. Eu tenho mais uma comparação também para trazer para vocês, mas antes da gente seguir para essa comparação, eu quero te fazer um convite. Agora você pode fazer parte e ser membro aqui do canal e ganhar benefícios assim ó, imperdíveis, como por exemplo o selo de verificação de membro que vai separar você dos demais. E eu vou, principalmente nos dias onde a gente tem live, conseguir identificar você suas perguntas, passar você na frente. Sem contar que você também pode fazer parte do grupo secreto do canal A Revoada Rochinol, onde a gente conversa sobre magia, onde a gente se desenvolve espiritualmente. A gente tem rituais exclusivos para o grupo. É muito fácil de participar. Aqui embaixo, do lado do botão inscreva-se, você... Clica e escolhe sua categoria. Tem uma categoria nova chamada Círculo Volchnol, onde é um treinamento mágico direcionado por mim. Você vai ter exercícios específicos, vídeos específicos e muita coisa legal. Se você quer aprender magia, se você quer estar junto com a gente, ser direcionado, então aqui embaixo, do lado do botão inscreva-se, selecione, ser membro, escolha sua categoria e vem fazer parte da nossa revoada. Eu deixei um personagem mítico muito interessante para a gente falar aqui, que é o Boitatá, que é uma cobra de fogo, e ela é guardiã das florestas e matas aqui do nosso Brasil. É, alguns dizem que ela sai de um rio, pega fogo e de repente destrói as pessoas que estão desmatando, outras dizem que ela se é, camufla como se fosse uma árvore ou um tronco, e quando existe é, esse desmatamento, pessoas que estão tentando destruir as florestas nativas, ela incendeia e cria vida, então destrói e mata aquelas pessoas que estão desmatando a região, e... Ela é o nosso dragão brasileiro. Olha que interessante. A gente tem mitologias acerca de dragões em todos os lugares possíveis do mundo, em culturas diversas. E aqui não é diferente. A gente tem essa mesma potência, essa mesma energia. E a gente pode ver os dragões como seres guardiões, como seres que testam o nosso poder, a nossa ousadia, como seres, enfim, com diferentes características dependendo do povo aonde você está vendo essa mitologia. E mais uma vez, nós temos uma serpente de fogo, que é o nosso dragão brasileiro, Tendo o seu domínio muito próximo dos dragões de outras mitologias e culturas. E é muito mais fácil a gente ver um brasileiro invocando forças dracônicas de fora e não as de dentro. E olha só o poder que a gente tem aqui. A gente tem um dragão nativo do nosso povo, um guardião das nossas terras... Olha que poderoso você trabalhar esse arquétipo guardião com uma criatura que faz parte do seu povo, que atende a sua língua, que tem um peso histórico, que faz parte de você. Nossa, é muito, é muito forte quando você pensa por esse ângulo. E é exatamente sobre isso esse vídeo, sobre resgatar para você o poder nativo do seu espaço, da sua cultura da sua língua, da sua ancestralidade. Esse vídeo tem o intuito de levantar uma polguinha aí atrás da sua orelha, para que você possa observar suas práticas e talvez perceber que você possa estar tá perdendo aí um contato com forças que fazem parte da sua realidade, que podem empoderar ainda mais a sua transformação e os seus atos de magia. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu vou responder com todo o carinho do mundo. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Um beijo e que o sol possa iluminar o seu caminho.